Sejam vídeo canal. Meu nome é Wilson Fofinho, o mais bonito de Angola. Olá! Você sabia que toda mulher que cresceu com a mãe, com a tia, com a avó, tem problema de obedecer marido, esposo, noivo e namorado? Até muitas vezes amigo? Não sai dali porque vamos falar sobre essas mulheres e o porquê que a falta né, de, de aparência ou a falta do pai na sua criação influencial, com que ela não obedeça quando casa, quando namora. Se inscreva no canal, meu nome é Wilson Fofinho. Se inscreva no canal, já falei. Então vamos embora ao vídeo. Pessoal, é assim. Muitas mulheres têm problema e dificuldade de ouvir e obedecer porque elas têm um hábito ou têm a como referência como imagem mulher a outra mulher e normalmente a outra mulher elas elas mentem na sua mente de que mulher é que vai atrás vai à busca das coisas traz comida é que cuida de casa e elas não não são não são colocadas na sua mente de que é o contrário de que é o homem que manda que ordena que é o cabeça como muitos cristãos e a Bíblia diz eu é cabeça de casa. Normalmente, mulheres que não cresceram com a mãe ou com o pai, cresceram com a mãe, com o avô, quando elas venham a se unir com um homem, elas têm a tendência em querer mandar em tudo porque elas vêm com opiniões formadas de sobrevivência. porque A mãe, a avô, mulher que cresceu com esta jovem que vai namorar contigo ou que vai casar contigo ou que já casou contigo é quem trazia a comida dentro de casa é quem dava ordem quem dava regra para mãe para avô ela sendo a mãe né, sendo, não, tenho, não tendo marido de casa ela era a, fazia papel de homem fazia papel de mulher esta menina que cresceu com esse tipo de parentes quando crescer maior parte tem problema de ouvir, a falar de ouvir. Não é ouvir que chama o seu nome mas obediência. Porque, por experiência própria, por experiência própria, normalmente certas mulheres que eu tenho, têm opiniões formadas a respeito de tudo na vida. E quando entram no relacionamento, quando o homem, quando o homem dá aquela palavra de a palavra final dentro de um lar, dentro de um casamento ela tem dificuldade em ouvir porque já tinha sua opinião formada, segundo a sua adolescência, já aprendeu que também tem opinião e nunca foi contrariada com nenhum homem. Então, certas mulheres que cresceram com mãe, com pai, ou com mãe, com pai, é diferente porque elas sabem aonde devem obedecer o pai e aonde devem obedecer a mãe. Quando uma mulher cresce na ausência do pai, ela não sabe fazer essa diferença. Isso faz com que ela se comporta mal, ou não respeita, ou não obedece quando o seu marido, o seu namorado está a falar. Mas não vamos só falar o porquê que elas agem desse jeito, né? Que elas crescem, ou cresceram, ou, ou, ou olham, ou olham né? a mãe comum, como aquela que sobrevive né? ou como aquela que traz a comida dentro de casa, e elas querem fazer o mesmo quando casam, querem mandar, querem ordenar, e certos homens por um instinto natural, que eles devem mandar, devem ter a palavra final, e sentem-se intimidado quando a mulher vem com esta atitude, é tipo um homem dentro de uma mulher, nenhum homem gosta de ser confrontado, uma dica para vocês que são mulheres. Toda vez que você quiser repreender o homem, é, nunca o repreenda, começando pela palavra não. Isso por causa da natureza do homem. O homem foi formado ou foi criado para ser o cabeça, para dar as ordens Sim. e tudo mais. Como você mulher, você que cresceu com mãe, isso é para, para que elas cresceram com mãe ou com mulheres, e que eles ou já vês dificuldades no ouvir o, seus, o seu parceiro ou seu namorado e tudo mais, uma dica tu vais precisar fazer um exercício o exercício de obediência e o teu namorado tem que saber Por quê? porque vocês terão muitas discussões, maior parte dos casais, maior parte de namoro, maior parte de, de, de noivado eles terminam porque o homem diz que a mulher não me respeita, muitas das vezes a mulher precisa de ajuda porque ela cresceu com com aquele auto, com aquele alto, aquela autossuficiência de que ela também pode falar e certos homens cresceram de que não Dentro de casa ele é quem manda ou ele é quem dá ordem. E quando se encontra com esse tipo de mulher que teve essa cultura, há choques. Então, para que isso seja resolvido, primeiro deve identificar o problema de que eu, como mulher, não estou bem a respeito disso. Por referências de paz ou de paternidade, terei problema nesta área. Ou já tenho problema nesta área. Então, precisa fazer um exercício a fim de que ela começa para a fim de que você comece a, a obedecer o seu parceiro, porque tarde ou você vai acabar com o teu relacionamento. Homem não gosta de ser contrariado no meio de pessoas. Vamos a falar homem que estamos a falar, homem que tem uma namorada ou uma esposa, não gosta. Tem uma forma muito simples de repreender o um homem para que ele não se sinta inferior. Até lembrando agora, eu havia assistido uma série em que o filho pediu uma coisa para para o pai, o pai disse não e foi pedir para a mãe. a mãe disse como o pai disse não então a resposta é não. mas eu vou procurar convencer, convencer a ele, a fim de que ele te permita sair, eu te permita, permita sair, fazer. isto deu-me a perceber que aquela senhora né na série deu a entender que a forma né de pedir uma de pedir algo que tanto você quer num homem deve ser com calma. se ele disse não você pausa. não é não. No momento mais calmo, mais mais mais sereno, você dá a sua opinião. Tem momentos, né? Eu não estou não aqui a dizer, não estou aqui a, a fazer com que os homens machistas ganham crédito. Não, é totalmente diferente. Estou a falar os homens normais, normais, homens que também sabem se colocar no lugar da mulher e que entendem o que eu estou aqui a dizer. Então, como o tema mesmo é que, que mulheres que crescem com pais que crescem com a mãe, não com o pai, têm problema de ouvir. Isso é porque já existe. Eu vejo isso em muitos relacionamentos, em toda hora. O homem fala, vamos assim, a mulher fala, vamos assim, numa estrada, existem dois caminhos. O homem diz, vamos assim, a mulher diz assim. Porque quem gere aonde vão pisar, aonde vão ir, o que vão fazer é o homem. A mulher dá apenas opinião. Porque a mulher, quando não dá opinião, dá ordem, o homem sente-se confrontado com a sua natureza. Então, a forma da mulher dar a sua opinião não é, é confrontando mais com, com serenidade. O onde o homem grita, a mulher não deve gritar. A mulher não deve gritar até sempre. Ela, deve, ela é serena, a mulher é, é meio que flor. Nunca vais ver uma pedra a ser valorizada como uma flor. Nunca vais ver uma flor a ser desvalorizada como uma pedra. Então, são totalmente diferentes. A mulher tem que perceber que eu sou mulher e que eu devo respeitar o meu marido. O respeitar, o ouvir, tá no respeitar, tá no obedecer, tá no cumprir ordens, está no cumprir algo que ele gosta de fazer. Então, eu eu como influenciador digital, notei isto a sociedade, notei isto em muitos relacionamentos, ou até passei por isso, passei por isso no meu relacionamento. Então eu vi que a questão das vezes, vamos assim, não vou fazer isso. Um pequeno problema de obediência que a mulher, se o fizesse, seria uma coisa muito simples, mas não fez. Então tornou-se algo muito relevante. É às vezes por questões de obediência. Então, é muito simples. O homem, primeiramente, deve ajudar a sua parceira. O homem, saiba de uma coisa. Se a tua namorada tem problema de ouvir, lhe explica, este, este, lhe mostra esse vídeo. Partilha com seus amigos e lhe mostre esse vídeo. Porque a mulher, ela ela ela deve ser domesticada no bom sentido. Mulher gosta de todo tipo de homem. Homem sereno, homem calmo, homem chateado, homem que lhe grita às vezes, homem que lhe que é bruto às vezes, homem que é muito calmo, que lhe entende, que lhe ouve, que a vezes lhe ignora. Mulher quer todo tipo de homem. O homem deve ter visão quando tiver uma mulher na sua vida. porque Muitos casais estão a acabar por conta disso. E se o teu casamento acabou por conta disso, minha irmã, meu irmão, os próximos casamentos, o próximo namoro, a próxima relação, saiba já que é por conta disso, por ouvir. Você que chegou até aqui, nem, né? estás a gostar do conteúdo, olha, se você namoraste, é, ou estás a namorar, ou estás a passar por esse problema, olha, comenta aqui, diga o teu problema, me puxa no Instagram, me puxa no Facebook, me puxa no, no WhatsApp, puxa no Gmail, eu tenho minhas redes sociais todas no meu perfil, no TikTok você vai me encontrar para poder te auxiliar a manter o teu relacionamento em dia, ou podes ver o meu vídeo que eu falei como manter uma relação né, durar muito tempo com a série na casa de papel, ele estará, o link estará acho que aqui, não, estará aqui, então o link até não né, a descrição tu podes clicar ali, tu podes ver então é isso é isso se inscreva no canal partilha com seus amigos saiba mas saiba muito bem que o namoro é uma fase muito complicada É uma fase de conhecimento e se você gostou tanto de uma pessoa não a deixe não a deixe só porque não te obedece isso é uma questão muito simples agora tem aquelas Cresceu o mesmo bem com a mãe, cresceu o mesmo bem com o pai, mas não tem respeito, isso já faz parte do caráter. Isso que nós estamos aqui a falar é como se fosse um defeito de criação, um defeito da infância. Em que é normal isso, ela, ela ter esse comportamento porque cresceu com a mãe. Ela vê a mãe é, a, a meter lâmpadas, ela vê a mãe a pegar um martelo, a pregar o, o armário da cozinha que estragou. Ela não vê homem, então é um exercício que ela precisa fazer de você como homem então você deve ser todo tipo de homem homem que lhe grita homem que não lhe grita mas, mas apesar de tudo nós homens devemos respeitar as nossas falo de nossas tipo todos os homens devem respeitar sua parceira respeita a sua parceira e aprenda a identificar problemas que geram discussões e motivo de separação olha uma dica aqui para terminar para terminar toda vez que você tiver um problema no seu relacionamento coloca a opção separar como que não existe tu assim aprenderás a não pular de namoro para namoro é casamento para casamento tu irás manter apenas um, um namoro porque, assim, unir-se com uma mulher, para Just nós homens, é complicado. Ela cresceu do seu jeito, pensa do seu jeito. Mulher é complicada, gente. Se todo homem que fica a ser, não, mulher tem que me obedecer. Meu irmão, mulher deve ser entendida e cuidada. Ninguém entende uma rosa. O porquê que ela vem com uma flor bem linda e vem espinho. Nós, quando damos uma rosa numa mulher, nós damos ela com um espinho. Do jeito que a rosa é... Tá e a mulher entende assim Então quando você se com uma mulher Presta atenção que ela é uma rosa E tem espinho E tem aquela parte que tem bonito. Então saiba que você deve aprender a lidar Com esta natureza da mulher Então fico por aqui Se inscreva você que não escreveu Compartilha com os seus amigos Compartilha, compartilha aí Apesar de tudo comenta Sugere o vídeo, sugere o vídeo Faz tempo que eu não faço vídeo de relacionamento Então acho que é sou o segundo do canal Para falar sobre relacionamento ou o terceiro mas eu amo falar de namoro, amo falar de relacionamento. Então, ficamos por aqui. Vamos.